Fala gente boa, beleza? Senhor Costa aqui, se você tá vendo aí no canal de Games, tá? Aqui é o caquiado tá? Minha unique lá. Galera, amanhã, sexta-feira, dia 3 do 3 de 2023, eu consegui falar com o médico por telefone, tá? E eu acabei marcando uma consulta, marcando não, eu só vou lá pra entrega de exames em um hospital e vou em outro hospital pra ele me passar uma medicação nova, porque eu tô sentindo muitas dores, cara. A morfina, tá? Eu tô utilizando a morfina agora 10 miligramas e ela não tá adiantando, cara. Não tá adiantando. Ele ficou de me passar essa receita nova e eu vou ter que me deslocar. Eu tô a 240 km da capital e ele tá na capital, então eu tenho que me deslocar aí nesse período. Mas eu tô confiante que a cirurgia vai ser marcada logo pra gente tá mandando ver aí e saindo desse cara, desse perrengue, porque pra mim é ruim demais. Aqui eu tô com corativo, tá? Dá pra ver. Amanhã eu vou trazer um vídeo mostrando o passo a passo do que eu faço, da hora que eu acordo, a hora que eu faço o corativo, que são as horas mais complicadas pra mim. Falo horas porque às vezes são horas mesmo, às vezes eu acordo seis da manhã e vou fazer o corativo lá pra meio-dia, porque... As dores são muito fortes e tomar um banho é um processo muito complicado por conta das dores, principalmente das dores. Então eu vou trazer esse vídeo detalhado aí. Que Deus possa abençoar todos vocês e se puderem doar, doem. E a principal doação que vocês podem dar, caso vocês não tenham nenhum outro tipo de, de doação, é suas orações. Essas orações são extremamente importantes e isso sim é uma boa doação.